Hey, <laughs> Hey aí, é seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, tô aqui com um novo vídeo de New Clube Pinguim com os códigos dos livros e o código do livro azul. Gente, é meio um pouco complicado porque você tem que encontrar a resposta certa para cada pergunta. Tô aqui no New Clube Pinguim com 66 mil moedas. Ou seja, eu tô pobre. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um relogar aqui, né? Que é, eu vou ter que sair e entrar de novo. E o site que eu sempre utilizei e você vai utilizar é esse aqui, ó: Clube Pinguim Dicas e Códigos. Eu vou deixar no, nos comentários fixado, esse site é muito bom sempre me ajudou, eu fiz com o Clube Pinguim Brasil com esse site eu não lembro também, mas eu acho que eu fiz Quando você entra no meu Clube Pinguim, você clica em jogar, fazer longuinho, coloca sua senha e seu pinguim, até rimou, cara de cocô, na hora que você estiver nessa tela aqui de escolher os servidores, você vai aqui em Destravenidas Online, para carregar eu tenho um livro, e vamos começar, esse aqui é o primeiro do livro azul, vamos clicar aqui no primeiro, ah, tá certo tá vendo que a capa é a mesma? Só você conferir, eu vou clicar aqui, encontra Palavra na página, na página 166,7. Palavra para a direita na linha C. Ou seja, a gente tem que encontrar essa questão. Se você tiver o um livro que irá fazer do jeito mais difícil, você faz. Vamos lá, é a palavra na 166,7. Para vocês vão parecer diferente. E caso não tiver aqui, você, é só você recarregar aqui, ó. Gente, vamos conferir por aqui, ó. Gente, eu encontrei na 166,6. Ou seja, parece que não tem na 166,7. Sabe o que eu vou fazer? Você clica em voltar. 101, aí mudou já 101,1, vamos procurar Lembrando que você tem que ver, ó 101,1 para a direita na linha 14 Ou seja, você tem que ver E aqui eu já encontrei 101,1 palavra à esquerda na linha Não, aqui ó 101,1 palavra à esquerda na linha 14 Like it A gente digita aqui Vamos ganhar o livro azul e como ganhar bastante moeda em misericórdia? Ixi, já apareceu um anúncio do nada? Sai, capeta. Ganhamos o livro azul. Vamos digitar outro código. E vamos fazer isso com todos os livros. Ou seja, é uma questão de tempo. Vamos pro segundo livro. Vou só mostrar esses dois livros, ok? Vamos clicar aqui. Tá em ordem, ó, gente. Então é só, é só você ver a capa. Aqui tá dizendo o quê? Na 12,16. Procurar 12,16. Uh, não dá nem pra copiar, né? Na moral, essa palavra é difícil, Justine Ae, ganhei mais mil Não era dois mil? O do o do Bras era dois mil, hein? Tá me roubando, poucas moedas Tem então, um livro de novo, vamos pro terceiro livro Eu vou aproveitar já para acelerar o vídeo Vamos pro terceiro Uhum, uhum 45,87 E tá em ordem aqui, ó Então, mais se descomplicado 45,87 Crush, Bagulho todo em inglês 5,35 5,3... Ah, é o primeiro, 5,35 Fashions 38,72 Cu! Gente, apareceu que eu digitei uma resposta incorreta Cinco vezes eu digitei uma vez Acho que é bug Vamos lá de novo Gente, vou aqui tentar no inglês para ver se resolve esse problema Mas eu acho que eu errei uma vez, gente Vocês viram? Tipo, what the fuck, velho Eu nem sei em qual nível eu tava já T Esperar 45 minutos aqui para gravar, gente Eu não vou esperar, então eu vou encerrar o vídeo Eu vou mandar isso lá no bug Que é inaceitável isso, eu errei uma vez E não errar, né? Senão vai dar isso, até no inglês com esses três, esses quatro livros, eu consegui um total de sete mil moedas. Eu sou ruim de matemática e tô com 60 mil. É isso, gente. Um salve pro Frajola, pra que não me conhece. Quê? Ah, tá.